Um minuto do sucesso. O Márcio Miranda. Olá, tudo bem? Eu recebi hoje uma pergunta de um aluno que está fazendo o meu curso de pós-graduação MBA em vendas e negociação lá na PUC, no Rio Grande do Sul. Um abraço para todo o pessoal, para aquela turma maravilhosa. A pergunta dele é o seguinte: o Márcio, você sempre recomenda que se deixe uma gordura para negociar no final. Mas e se a negociação for só com o departamento de compras? Se o meu preço é fixo, como é que eu faço? Eu não tenho essa gordura, eu não posso aumentar um pouquinho o preço, ele é tabelado e depois baixar junto ao departamento de compras. É, essa é uma situação um pouquinho mais delicada, um pouquinho mais complicada. Quando você negocia com preço fixo, você tem que ter um aliado dentro da empresa. Normalmente, este aliado seu é aquele que vai utilizar o seu produto ou o seu serviço. Porque ele vai defender lá na empresa dele que a escolha seja feita na sua empresa. Que ali quer o seu produto, ele quer o seu serviço. Então a primeira coisa é trabalhar e trabalhar muito bem esse aliado. De preferência, vários aliados dentro da empresa. Normalmente são os usuários. Mas pode ser que tenha aí um departamento jurídico, pode ser que tenha um financeiro. Você pode ter certeza que tem um que vai tentar derrubar o seu preço, que é o departamento de compras. Então como é que você faz com isso? Olha, é mostrar que você não tem condição de dar nenhum desconto desde o início. Talvez você possa mostrar uma flexibilidade. Eu, por exemplo, quando negocio equipamentos, a minha margem é muito apertada, eu não tenho essa possibilidade de grandes descontos. O que eu faço então? Eu ofereço um treinamento para o usuário, para o operador da máquina, eu ofereço uma manutenção gratuita, eu ofereço alguma coisa dentro dessa linha, que não tenha custo para mim, mas que seja um benefício para o cliente e que ele estaria pagando por aquilo, caso ele optasse por comprar ou contratar. Então você vê as próprias concessionárias fazem isso hoje, elas oferecem uma manutenção maior, elas oferecem um período de garantia maior, elas oferecem coisas que têm um custo mínimo para elas, mas que são vantajosas para nós que somos os consumidores. Pense em uma troca, pense em algo que você possa oferecer, que não tenha muito custo para você ou quase nenhum, mas que tenha valor para o outro lado. Esta é a melhor negociação. Os dois lados saem ganhando e ninguém saiu perdendo. Você não abriu mão do desconto, mas o cliente ganhou alguma coisa. Tá bom? Grande abraço para vocês, não se esqueçam. Dicas do ponto site. É o novo site que tem dicas diárias para você em vídeo e em áudio. Apareça, se cadastre e não perca nenhuma delas. Grande abraço e bons negócios para você!